Se a Mercedes, em algum momento, considerou essa possibilidade, depois da primeira prova do campeonato, é como o Gabriel e a Evelyn falaram, é, a carta que eles assinaram aberta, você pode também colocar ali, sou uma derrotada. Assinado Toto Wolff, Shorlin, Hamilton, Jody Russell, todo mundo. Pode botar no balaio, se é, se é esse o discurso. porque não dá para conceber uma equipe que foi oito vezes campeã do mundo chegar na primeira, primeira grande crise, porque se você tem o direito de fazer um mau carro. Acontece, 2022 fez um mau carro. Tiveram a temporada inteira para rever qual era o erro do projeto. Começar 2023, talvez pior do que 2022, é o maior momento de crise da história recente da Mercedes. Agora, se alguém chegou lá, sentou a bundinha na cadeira, boa noite, estamos aqui iniciando a nossa primeira reunião, é, não esquece, então assim, ou demite a pessoa que falou isso, considerando, claro, que a informação esteja correta. Demite a pessoa, demite as cabeças que consideraram isso, pega o vassur, o senhor vassourinha, já que ele está passando o rodo, na ferrari faz a mesma coisa na mercedes aliás se se de fato o problema é o conceito zero pode tem a cabeça de quem bateu o pé para esse conceito continuar também tem que cair tem que ser cortado porque e aí ultimato, bateram, né? o um ultimato né um é, ultimato Evelyn. é um ultimato então é, consider, considerando que a, a informação seja correta a cabeça que pensou isso de apoiar aston martin tem que rolar na Mercedes. Segundo, é, como a Evelyn e o Gabriel falaram, como é que você pode considerar uma boa ideia apoiar uma equipe que não tem experiência alguma? Você tem uma base muito maior na Mercedes do que na Aston Martin em termos de recurso? A equipe sabe como resgatar um caminho que a Aston Martin já trilha há muito tempo, mas a Aston Martin está acostumada com o fim. O momento da Aston Martin é muito bom agora. É a primeira vez que ela está andando no topo e chegar e pensar isso, o que que ela ganharia abrindo mão do campeonato? E aí também ficaria muito fácil também, né? Você se apoiar o tempo inteiro nisso. Ah, nós temos clientes. Putz, a Williams fez um bom carro. Não, boa equipe, tem um bom, bom passado, vamos vamos apoiar. É uma boa coisa pra gente fazer é, ao longo da temporada. Porque aí fica realmente muito fácil pra você disputar um título. Porque aí você tá abrindo mão do título. Você realmente é. tá é, existindo pra... Apoiar, assim, uma montadora, apoiar uma cliente é a coisa que menos faz sentido para mim. Menos faz sentido. Imagina a, a Ferrari, não vamos, vamos apoiar a Haas. Não vai acontecer, não vai é. acontecer. A, a gente volta aos tempos de Renault e Red Bull, né? Porque a Renault tava engatinhando na volta dela a Fórmula 1 e aí tinha a Red Bull com uma equipe maior do que ela, na época. Mas é muito diferente, a Mercedes acabou de ganhar oito títulos, sabe? É, não faz o menor sentido com uma equipe que até ontem era a Force India Racing Point toda quebrada. Então, para mim, é, é uma loucura completa. E só sobre o que vocês falaram de, de ultimato, Mike, o Mike Elliott, né? Ele está muito na berlinda. Ele está muito na berlinda. Se, é. se nada mudar até o GP da Emília Romanha, como a Eve falou, que é meio que o deadline, eu duvido que ele seja mantido. Ah, não vai, né? Porque assim, é, é, ele insistiu nesse, nesse, nesse conceito, achando que ah, é, é o único que favorece, mas claro, né? Porque o carro foi construído em cima disso. Né? Foi construído em cima de um carro estreito, de um, de um design estreito e tudo mais. Então, ele, realmente ele não vai funcionar em outras. Em outro, em outro design, em outro conceito. Então, é, faz, né? então, assim, é uma coisa óbvia, é uma coisa lógica, na verdade. Né? Mas, assim, o que, o, o, o que muitos especialistas estão dizendo nesse momento, e é o que me parece mesmo, é que chegou num ponto em que ele não vai desenvolver mais o que ele tem. Né? Ele está completamente restrito. Esse zero pode, ele é restrito, ele não vai mais além do que ele... Então, assim, não tem mais o que evoluir, o que desenvolver, ou que coisa nesse sentido, então assim, e, e aí vem a frase do, do Toto Wolff lá no Bahrein, olha, esse negócio não vai funcionar, ele está intrinsecamente errado, agora, tudo bem, está realmente errado, é muito restrito e tal, mas quem foi que aceitou isso na Mercedes? É, essa é a minha questão só então assim não dá para ele tudo bem que ele precisa é, dar esse ultimato que o Mike Elliott que é o diretor é, o diretor técnico e é o responsável quem assina esse esse projeto o trem. é o que assina esse projeto é, né, é o responsável por isso mas alguém deu um OK para isso né e certamente o OK veio do Toto Wolff então assim tem que fazer um meia culpa aí também né? E aí a gente volta numa questão da semana passada, será que o Toto Wolff é, perdeu o controle da equipe? Será que ele perdeu esse, esse controle de administrar a Mercedes? E aí a Mercedes vai estar numa, em maus lençóis mesmo. Né? Se o Toto Wolff perdeu o controle, que era a pessoa líder ali e tudo mais, aí as coisas tendem a... Né? Aquela coisa da montanha-russa. <risos>